It's me, Taya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês o meu haul. Praticamente, eu vou mostrar as roupas que eu mandei fazer. Esse haul é uma falha, para ser sincera. As roupas não saíram da forma que eu queria, mas vou trabalhar com o que tenho. Para começar, vou explicar como isso tudo aconteceu. Então, eu cheguei com a ideia de fazer roupa, porque me disseram que Abidjan, Cote d'Ivoire, é um bom país para mandar fazer roupa, então eu já tinha aquela expectativa na cabeça, ia yeah, vou tirar umas fotos de algumas roupas e vou mandar fazer, e eu fiz isso, levaram-me para um alfaiate, eu tirei foto das roupas que eu queria mandar fazer, porque eu procurei no Pinterest e no Instagram, inspirações, e mandei fazer, e quando eu fui lá buscar pela primeira vez, não, não foi nada bonito, sinceramente, não vou conversar muito, vou logo mostrar as roupas. Para o primeiro outfit temos esse combo de barriguinha com pantalonas. Eu queria que as pantalonas fossem mais compridas e podem ver como que ficou. Vou deixar também a foto da inspiração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, para ser sincera. Eu entendo que os tecidos talvez são diferentes, e ainda por cima, são dois panos completamente diferentes. Eu nunca usaria a barriguinha com a pantalona, aqui a la da axilas tem um triângulo muito estranho, não entendo porque fizeram isso, Eu posso usar a calça como outra coisa, e a barriguinha posso usar mais para casa, ou quando vou à praia, porque... Usar os dois ao mesmo tempo Ou usar uma pantalona com a barriguinha Não acho que eu vou poder fazer Vai ficar muito estranho Se assistiram o vlog anterior Sabem que eu mandei fazer um fato com esse pano Está à minha medida Mas eu queria que fosse um pouquinho mais comprido E ainda bem que tem um pouquinho de pano Dentro da pantalona Então vou tirar aquilo Eu queria que as pantalonas tapassem os saltos Do jeito que está não vou poder tapar os saltos com as pantalonas. Além disso, eu gostei das calças que eu mandei fazer. Embora que o tamanho não está do jeito que eu queria. Vieram com bolsos. Eu Não tenho muita coisa para dizer sobre essas calções. Porque eu gostei muito. Vem com bolso. Tem elástico na cintura. E o pano é muito bonito. Eu posso usar essas calções com blazer. Com saltos. Também posso usar com tênis. Chega a ser muito conveniente. Esse vestido é que me deu dor de cabeça. Porque... Eles não conseguiram acertar pela primeira vez. A primeira vez que, que fui lá buscar a roupa, só, só consegui sair com os calções e as pantalonas. Eu deixei o resto, também deixei a barriguinha. E eu não estava a gostar. Eu fiquei mesmo chateada naquele dia porque tinham a foto, tiraram as medidas. Eu tive a minha prima a explicar como eu queria e pelos vistos não entenderam. Quando fui buscar o vestido pela primeira vez, o decote estava aqui. E os meus seios estão empurrados para cima. Eu tive que mandar eles mudarem o vestido mais de 4 vezes. Porque não estavam a acertar. Ou o decote estava muito para cima. Ou a parte de trás não estava bem. E acabei por aceitar essa última vez. Porque eu tinha medo que ia me estragar. Esse vestido está fugir muito a inspiração Então eu fiquei mesmo muito passada com esse vestido Nem sei se eu vou usar esse vestido Eu estou com vontade de tirar a parte de cima E usar apenas como uma saia, Porque eu sinceramente não gostei desse vestido A única coisa que acertaram nesse vestido Foi o facto dele ser comprido Ele tapa os meus pés Se eu usar saltos, ele também vai tapar os saltos Então, isso pelo menos conseguiram acertar Eu estava tão ansiosa para receber essa peça, mas acabei por ficar muito, mas muito triste quando vi a primeira vez dei conta mesmo que estava bem longe do que eu pedi e da forma que, que construíram a, o sutiã né, dentro desse desse top nem sei o que chamar isso, desse top, né, vou chamar de top está de uma forma onde os meus seios apontam para duas direções diferentes então praticamente eu tenho que empurrar o meu seio para um lado e o outro seio para o outro lado E depois apertar para eles ficarem juntos E depois a parte de baixo consegues ver um pouquinho dos meus seios E o ombro está mais assim Está mais assim do que assim Epá, yeah, acho que perceberam E depois tem essa coisa estranha no braço E... Eu não sei se tirar essa inspiração de onde. Eu não, não acho que vou usar isso também, a parte de cima. A parte de baixo sim, porque eu gostei muito dos calções. Gostei da forma que eu posso enrolar os calções e ter aquela parte de lilás a mostrar. Estou muito triste. Agora, eu vou mostrar outras coisas que eu comprei. Eu não mandei fazer, apenas comprei. E acho muito fofo, muito cute. São tão confortáveis. Uma coisa que eu não gostei sobre essas pantalonas é que o bolso fica na parte de trás e só tem um bolso. Mas além disso, ele tem elástico, é muito confortável e acho que as coisas são bem bonitas. Para ser sincera, eu estou com um pouquinho de receio de mandar fazer outras roupas aqui Então, acho que eu vou esperar até voltar para Luanda, mandar fazer roupa Nos meus ateliês preferidos, onde eu sei que não vão me enganar E eu sei como me comunicar com as pessoas é, Porque aqui mesmo, não estou a ter a melhor sorte Se estivessem no meu lugar, o que fariam? Deixem lá nos comentários, vocês sabem Espero que tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye!